Estamos hoje no oitavo dia de greve dos petroleiros e petroleiras, uma greve nacional, uma greve forte, uma greve contra as emissões e o fechamento da fábrica Farfem no Paraná, mas uma greve também contra o fechamento das indústrias, contra o desemprego e contra esse preço abusivo dos combustíveis. Hoje, no oitavo dia de greve, fizemos uma conversa na refinaria com os trabalhadores que continuam aderindo com mais de 90% de participação. Viemos para cá fazer a campanha do gás, onde estamos vendendo gás a 40 reais, um preço que nós achamos justo para a comunidade, porque é sabido, segundo o do IBGE, que mais de 18% das famílias brasileiras não têm acesso a gás de cozinha, ou seja, uma a cada cinco famílias cozinha usando lenha, carvão ou outra forma não convencional. Isso é um absurdo. Além disso, o Hospital de Queimados Recife soltou uma nota falando que... 90% de um leito eram acidentes domésticos, que eram pessoas usando álcool de posto para preparar a comida em casa. Então, no oitavo dia de greve, nós viemos aqui fazer uma denúncia, fazer um protesto contra o preço abusivo da Gás Cozinha. Podemos sim vender mais barato, garantindo o lucro da empresa e garantir um preço justo para a população. O petróleo é nosso, as refinarias são nossas, a tecnologia é nossa. Podemos garantir o lucro da empresa e ainda assim um preço justo para a população. O oh, Gás! desafiar, sabe, que eles estão vendendo a Petrobras tá está tirando em cima de nós dos pobres, que não tem condição de arcar com, com lucro para eles. Eles estão roubando lá em cima e sacrificando a gente aqui embaixo. Olha, isso foi a melhor coisa que aconteceu nesse momento do jeito que tá está caro já, né? Chegou na hora boa, foi o que eu nem sabia e tem que aproveitar a oportunidade né, do gás e tal Está tudo cado demais, ó. ninguém está aguentando não. Então, como se diz, caiu do céu essa parada aqui. Para nós é uma benção. É um despertar de consciência, né? É um, é um, é um ato que em princípio parece que é para resguardar direitos dos, dos petroleiros. Na verdade é uma forma de chamar a atenção da população Para ter mais movimentos como esse No sentido de defender o que é nosso E combater a, a, a, os abusos que o governo vem cometendo Então eu defendo, eu apoio Não estou aqui pelo valor do gás Isso é um ato político E como tal tem que ser valorizado, tem que ser divulgado Eles estão de parabéns O preço do gás de cozinha, do diesel, da gasolina é sim um problema social, o acesso à energia é necessário. E para isso precisamos de uma Petrobras pública, forte, integrada, que possa garantir o seu lucro, mas que possa garantir que o dinheiro vindo do lucro do petróleo fique no Brasil, em empresa, em indústria, em acesso à energia. A greve continua. É greve! É greve! É greve! É greve! É greve! É greve! É greve! É greve!